Brawl Stars revelou uma nova uma sneak peek de uma coisa absurda: Teremos Brawl Pass no Brawl Stars. Quer saber sobre isso? Então se liga só aqui no canal Bruno Clash. E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E galera, é o seguinte, já estamos de volta. Porque temos uma novidade maluca. Isso mesmo, muito cedo. E o Brawl Stars já postou uma imagem louca. Essa imagem que você tá vendo aí, galera. Isso mesmo, o Brawl Pass. Eles postaram essa imagem E falando aí um pouquinho bem resumido Que teremos melhorias aí no progresso de um passe de batalha deles, do Brawl Pass, teremos melhorias, é, recompensas novas, né? Recompensas muito melhores e com certeza tudo reformulado para trazer aí um Brawl Pass bem interessante pra gente. O sistema de Brawl Pass que a gente já tem aí uma ideia básica do que eles já fazem, galera. Essa imagem é muito legal, ali já mostra um ticket, isso mesmo, mostra um ticket ali, tem dois olhos básicos aí que a gente já conhece do, do Brawl Stars nada muito além Disso, só essa imagem eles soltaram Brawl Pass, hashtag Brawl Pass. E aí eu comecei a pensar e ver, pensar em tudo que eles falaram ao longo do tempo, tudo que a gente pediu ao longo do tempo. E também aí peguei algumas imagens para vocês terem uma ideia. Bom, a gente sabe que no Clash Royale nós temos o Pass Royale. Vocês estão vendo aí a primeira imagem do Pass Royale? É um ticket também. E no Pass Royale, nessa outra imagem, você vê, tem ali com premiação no pés Royale. Eles dão baús, dão fichas de troca de cartas. Tem ouro, muito ouro também Tem skins de torres Tem também emotes, tudo isso Daí grátis pra quem compra aí, grátis Pra quem compra o passe do Pass Royale, quem comprou o passe Royale Tem isso daí, e isso é Muda conforme a temporada, então É totalmente modificado, algumas Mantém, outras não, como a gente vê nessa Outra imagem, na época de Natal Nós tivemos aí muitas coisas relacionadas ao Natal As torres tiveram skins diferentes Mantiveram ali os baús e as Fichas de trocas, mas tivemos skins diferentes, emotes diferentes e isso também deixa muito legal o jogo, inclusive em épocas aí de Halloween, como a gente vê nessa outra imagem aqui, tá muito legal tem até um emote, a gente até falou na época parece o um Poco, tocando aquele, aquele violãozinho né, muito top, chapéu mexicano e aquela torre a skin da torre do Halloween linda demais tudo isso daí a gente vai, eu vou falando aqui pra vocês pra vocês terem ideia do que pode acontecer, do que eles podem trazer pra gente a gente não sabe ainda, mas assim que souber a gente vai trazer também, também temos imagem, essa imagem aqui do Bilhete dourado lá Do Clash of Clans, o passo de batalha Do Clash of Clans, que lá também Dá uma skin, temos aí uma skin Para os heróis, tem muito ouro, muito elixir Tem muitas vantagens, runas Tem muitas vantagens que você pode Usar dentro do jogo, então Além de coisas cosméticas, né, skins Coisas para deixar mais bonito ou Modificar a aparência de alguma coisa Eles também trazem muita coisa como ouro, como elixir Negro, tem runas para melhorar mais rápido As coisas, então a gente vai pensando aí No que pode ter também, e lá também é é totalmente modificado de acordo com o que a gente tem na temporada nessa primeira imagem a gente viu o rei gladiador muito bonito, que ele é o último nível do, pass, do passe de batalha do Clash of Clans, tem também essa aqui que é a gladiadora, né, que era é uma skin da rainha linda demais, era ganho lá também e tem também esse outro que era um rei carregava um urso, a gente até brincava que era o rei da Nita, porque ele carregava um urso, era o rei primitivo, muito bonito cara, e aí a gente pensa um pouco, falando de Brawl Stars, muita gente já falava sobre um passe, é de batalha, um PES, um Brawl PES Um PES Brawl, não sei Mas eu mesmo já tinha feito um vídeo, como nessa imagem Que vocês estão vendo, sobre sugestões Que a galera sempre deu, imagens que a comunidade Trouxe, que a gente sempre deu aí Sobre ganhar coisas num progresso De um Brawl PES, no caso, né Então, é tudo de acordo com o que a gente imaginava Do PES Royale, do passe de batalha do Clash of Clans E com certeza essa mescla aí Acabava dando certo pro Brawl Stars também Como a gente via aqui, ó Aqui a gente até falava que podiam ter emotes pra você jogar Durante a partida, soltar na tela durante a partida tinham aí Brawlers que a gente falava, ó, oh, podia alcançar um nível e liberando um Brawler diferente Conseguir um, um acessório diferente como a gente tem agora Poder da estrela, não sei, alguma coisa assim diferente E também a gente viu como esse, nessa imagem aqui, muitos outros criadores fazendo vídeos a respeito disso Porque a comunidade é, esperava muito por isso A gente vê aqui um vídeo do Nerd, também a, a base é a mesma Mostrando também aí sobre skins, emotes, Brawlers novos Então muita gente falou disso daí também, como nesse vídeo também, nessa imagem que o Vinho trouxe ali, ó Sobre skins pros Brawlers também A skin ali do, do Leon, uma skin pro Spike Fichas duplicadoras no meio do caminho Isso é muito interessante E com certeza a galera de casa vai gostar Com certeza também, se tiver Mas são ideias que apareceram e como a gente sabe a Supercell ouve muito a comunidade Então é possível que tudo isso daí Possa vir também Bom, além disso a gente teve também uma entrevista Que o Gustavo fez com o Dani O Dani que é o brasileiro que trabalha na Supercell É o cara junto com o Ryan é, de, de Brawl Stars e ele também falou Falou sobre isso daí, sobre as possibilidades o Gustavo usou ali o ticket do, do Pass Royale para fazer o Brawl Pass, né? Na época ele colocou Brawl Pass, acertou o nome, pelo menos de acordo Com o que a gente viu na imagem de hoje, né? E a gente tem Aí essa entrevista que o Gustavo fez E também o site, o Brawl Stars Dicas.com.br, também colocou Lá o passo de batalha chegando ao jogo Uma pergunta, né? Porque todo mundo Sempre pediu isso, galera Então é algo que a comunidade quer também e é legal que ele também usou a imagem Ele montou uma imagem de um ticket, todo mundo Imagina um ticket como sendo aí A imagem que representa o Brawl Pass E com certeza a gente viu aí Que no final das contas o ticket aí é, Realmente representa o Brawl Pass Que vai vir, porque Eles colocaram, então tá confirmado Reformulação no Brawl Pass Muitas novidades, recompensas Muito melhores pra você A partir da próxima atualização Quem sabe, vamos saber de tudo isso No Brawl Talk, tá pra chegar Galera, e olha, eu tô muito Ansioso pra chegada desse Brawl Talk Bom, e você, gostou da ideia aí do Brawl Pass? Você curtiu? Manda aí no chat a hashtag Brawl Pass, mano. Coloca aí a hashtag Brawl Pass, mano. Comenta aí e diz aí o que você acha que teria que vir junto com o um Brawl Pass. Novo Brawler, Brawlers mais fortes, poder estrela, acessórios, novas raridades. O que, que você acha que poderia vir aí no caminho desse Brawl Pass? E, claro, não esqueça, deixa o seu like aqui e se inscreve no canal. E eu falei, Sneak Peek 1? Será que tem mais Sneak Peek? Então não perde, se inscreve no canal e se liga, que assim que tiver novidade eu volto aqui. Tamo junto galera, é nóis, um abraço, falou, foi!